ao momento de nosso encontro mundial e anual, nossa santa convocação de semana de oração. Dos dias 3 ao dia 12 de dezembro, nós estaremos realizando a nossa semana de oração, o nosso encontro mundial, e você e sua família são convidados para estarem conosco. E se fosse hoje, essa é a pergunta que será respondida durante esta semana de oração. Querido irmão, querido amigo, querida irmã, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de nos reconsagrarmos ao Senhor. E nesta semana de oração, vamos fazer um compromisso de estar na presença de Deus. Não vamos marcar nada para os dias da semana de oração. Nosso compromisso é estar na casa de Deus, é estar estudando a sua palavra, é estar orando, é estar se consagrando, é estar se humilhando diante do Senhor e suplicando a sua bênção. No dia 11 de dezembro, toda a Igreja de Deus em todo o mundo está convocada para um jejum um jejum de consagração. E nós convidamos você e sua família que faça os preparativos para participar desse jejum. Nos dias 11 e 12, serão levantadas as ofertas de gratidão pelo ano findo. Nós somos vencedores, nós passamos por este ano de pandemia, nós passamos por este ano de dificuldade e testemunhamos o amor de Deus em nossas vidas. E vamos trazer uma oferta reconhecendo o que Deus fez por nós. Além de ser uma oferta de gratidão, esta oferta é usada para que a mensagem vá ao mundo, aos lugares que ainda não receberam a mensagem. Já estamos em mais de 130 países, mas existem mais de 100 que precisam ser alcançados e esta oferta de gratidão será utilizada para isso mas além de trazer a sua oferta traga o seu versículo de gratidão coloque dentro do envelope eu peço por favor aos dirigentes que leiam esses versos que representam a nossa gratidão pelo cuidado, pela proteção de Deus que nesta semana de oração nós façamos uma nova experiência com Deus e se fosse hoje se fosse hoje que estejamos preparados para encontrar o Senhor, que o Senhor esteja conosco, que Ele abençoe a nossa vida.